Eu estou aqui na Drone Show 2022 e a gente viajou mais de 2.300 km para estar aqui nessa feira se atualizando e entendendo como que está o mercado de drone hoje. Pessoal, uma coisa é certa, a gente viu muita coisa na feira, vimos quadricóptero, hexacóptero, drones para inspeções, drones é, de diversas modalidades, mas uma coisa que assustou a gente mesmo foi ver esse baita equipamento, é, V40, que é um equipamento que é voltado para o agronegócio, para a ele tem um estilo curioso de trabalhar, né? Só temos dois motores brushless e tem um controle de, de par em cada motor brushless. E aí quem pode falar melhor desse equipamento a gente é o Rodrigo Gomes. Ele é um grande desenvolvido para a agricultura, né? Ele tem capacidade de 16 litros. A velocidade dele de voo pode chegar até 12 metros por segundo. Faixa de aplicação média de 6 metros. Gota ajustável pelo aplicativo de 60 até 500, até 600 milhas e controla ele todo pelo aplicativo. Ok? Ah. É. Eu vim aqui um então, né? Tem que, então, que fazer uma cotação daí, né? dos é. tá tá dados a gente manda a cotação. Em relação ao drone quase pouco. ele ele tem mais autonomia de voo ou menos autonomia? A mesma autonomia de voo. A mesma, a mesma autonomia de voo. A diferencial dele é que ele é mais compacto para transporte, é. né? e no caso tem menos, menos hélices para algum tipo de manutenção dele.